Então, beleza, mano. Vamos pra cima, então. Então, eu sou o Eric, vim lá de São Paulo, vim fazer uma bagunça aí, Tô Estou palestrando bastante sobre JavaScript, sobre Node.js. Mas o meu objetivo é mostrar pra vocês que programação pode ser divertido. Pode mostrar que programação não é só cadastro de produto, cadastro de cliente. E a gente pode fazer zoeira com isso, né? É para isso que a gente tá aqui, né? Então, vou falar um pouquinho, mano, sobre como é que eu fiz uma brincadeira na minha casa. Não é nada profissional, não é nada que vai pra produção, que vocês possam comprar. Mas é algo que vocês podem fazer em casa e tentar brincar cada vez mais, né? Então, pra começar, né, mano? Esse passador não tá funfando. Então, pra começar aqui, mano, quem aqui tem experiência com programação? Quem trabalha com programação? Só para saber. Bom, beleza. Ó, oh, bastante gente, mano. No outro ano eu tava bem mais vazio, né, mano? Quem aqui tem experiência com JavaScript, né? Seja no back ou no front? Beleza, bem menos pessoas. E agora, quem tem esperança com o Node.js, né, que é JavaScript no servidor, né, não é linguagem de programação. Pô, bacana, mano. Então, tudo que a gente vai fazer, você pode usar em qualquer linguagem. Né, pode usar em Python, pode usar em C Sharp, Mas, especificamente, eu escolhi o JavaScript por estar em todo lugar e por ser fácil de trabalhar. Né. Então, tudo que eu fiz aqui já está online, se vocês quiserem dar uma olhada. Está todos os serviços, tudo funcionando. Mas o nosso objetivo é ver como a gente poderia fazer um sistema em casa de um jeito mais fácil, né, mano. Oh, oh, oh quero sim tá ficando meio escuro esse lugar né mano? Oh. É isso aí pessoal, tem um site aqui na tela, quem quiser curtir o um cinema amanhã às 8 horas da manhã para acompanhar IT, nós vamos ter aí 500 vagas disponíveis. Então é só acessar o Goiás e amanhã às 8 e meia da manhã lá nas salas de cinema do shopping vão ter a oportunidade de acessar as salas de cinema, vão ser duas salas, cabem até 500 pessoas e a gente vai estar disponibilizando para vocês uma sessão inteiramente grátis quem é, é um oferecimento do shopping Passeio das Águas. O... É por ordem de chegada com o comprovante de inscrição, ok? Às 8 da manhã, não é às 8 e meia, às 8. 8. 8. Não vai, chegar, não vai pegar o filme no meio. Está escrito 8 e meia, mas é 8. Tem que chegar cedo. Ô. Oh! Agora vai, né, mano? Vamos pra cima, então. Então, a gente vai falar de reconhecimento facial com JavaScript, a gente vai falar como é que a gente pode fazer em casa. E vamos parar de enrolar, então, né, mano? Vamos ver se essa parada vai funcionar. Então, vou começar falando da ideia, né? Por que, que surgiu essa ideia por que, que eu pensei em fazer, né? A princípio, essa ideia começou na Campus Party, né? Lá em São Paulo, a gente estava na madrugada sem fazer nada. E eu pensei, pô, Ana, imagina como deve ser criar um sistema de reconhecimento em casa, né? Será que é difícil, né? Estou vendo bastante, bastante programa sendo criado por todo lado, mas eu não sei como seria de fato, né? Então, se a gente for pensar como é que a gente começaria com o sistema, como é que a gente criaria na nossa casa, a gente, basicamente, tem que pensar num cenário primeiro, né? Então, vamos pensar o que, que eu faria, né? Então, eu pensei assim, pô, na minha casa... Eu tenho a minha sala, né? Então na minha sala eu tenho uma TV zona do lado e eu tenho a minha porta, né? Imagina que nessa porta eu vou ter uma câmera e aí essa câmera, quando alguém chegar, eu vou reconhecer essa pessoa. A gente tem um delayzinho para reconhecer essa pessoa e eu vou ter um robô do lado da minha TV e ele vai falar, pô, seja bem-vindo de volta, né, mano? E vai falar o nome da pessoa e tentar fazer, né? Então é um projetinho simples, mas é algo bem excitante de fazer, é um negócio bem bacana. De brincar também, né? Então, beleza, né? Eu pensei assim, pô, a princípio o negócio é fácil, né? A princípio, se eu tentar ficar um, algum, algumas horas ali, vou pegar e vou fazer e vou tentar ver o que, que tem por aí, né? Então, pra começar, eu fui ver o que tinha pronto, né? Fui ver que serviços que dava pra me brincar, fui ver o que, que daria realmente pra me fazer e eu caí nesse cara, né? Então, a AWS, o Google... Todas essas empresas, eles têm serviços para trabalhar com serviços de cognitivos, né? Então, trabalhar com reconhecimento facial, trabalhar com reconhecimento de voz, trabalhar com, com manipulação de texto e vídeo. E esse cara foi o que foi mais fácil para mim trabalhar, né? Então, vamos dar uma olhada, então, como é que seria a gente trabalhar com esse cara, né? Então, vamos cair para a nossa demo, né, mano? Vamos dar uma olhada, então, como é que isso funcionaria, né? Então, qual que é a ideia, né? Deixa eu só puxar um zoom aqui, ver se dá para ver. Então, eu, a princípio, eu fiz uma aplicação em Python, né? Negócio bem simples para entender o que, que é um reconhecimento facial, né? O que, que eu teria que fazer, né? Para trabalhar com esse cara, eu tenho que pensar primeiro que as faces são quadradinhos, né? Mano? Deixa eu rodar esse cara. Então, eu estou fazendo o upload de uma imagem lá pro Azure, né? Lá para a Microsoft. E eu consigo ver os quadradinhos que ele vai fazendo em cima de cada face. Né? Então, a princípio, para fazer reconhecimento facial, tem que ter face. Né, mano? Então, pega a face de todo mundo, identifica onde que estão os quadradinhos. Né? Então, o serviço retorna para mim aonde cada coisa está na imagem. Né? Então, a princípio, eu falei, beleza, consigo trabalhar com essa imagem, mas eu queria entender a fundo, né? eu queria ver como é que eu faria os passos para poder fazer tudo isso. Então vou abrir aqui o site da Microsoft, né, mano? Tem lá já algumas APIs abertas que a gente pode trabalhar, mas eu vou ir pelo passo mais simples, né? O primeiro passo é detectar aonde estão os quadrados na foto da pessoa, né? Aonde essa pessoa está e como é que eu sei quantas faces eu tenho na imagem, né? Para poder trabalhar, eu preciso de uma chave de API. Então é só lá no site do Azure, pegar uma chave de API e colar aqui, né? Eu já deixei aqui para ficar mais fácil. E eu quero pegar a foto de uma pessoa, né? Então essa mina é do Vikings, né? Pô, sou bem fã de Vikings e eu quero entender onde que está a face dela. Então vou bater na API, vou colocar a URL da foto dela, mano. Então vou colocar a URL dela aqui, coloquei a URL dela e vou dar um send, né, mano? Então dei um send, olha que legal. É muito rápido, né, mano? Nem deu pra ver, mas ele bateu e retornou pra mim um ID para essa fase. Então ele processou na nuvem pra mim e ele retornou aonde que está a face nessa foto. Então, beleza. Eu falei, pô, agora eu tenho uma face, né? Então, eu vou copiar essa face para mim e eu vou para o próximo passo, né? Então, depois que eu identifiquei uma face, eu tenho que tentar um outro passo, né? A gente identifica quem é a pessoa, né? Então, qual que é o passo a passo, né? Primeiro, pega a foto de todo mundo, salva lá na base, né? Salva na nuvem. Depois, a gente volta e só vai verificando quem são os amigos e quem são as pessoas, né? Então, aqui é a mesma ideia, né? Vai jogar uma chave de API, mas eu vou jogar aquela face que ele retornou para mim, que é aquele ID lá, e eu vou falar que ele vai usar um default group aqui. Então, com isso aqui, eu pego mais uma chave de API e eu quero saber se ele conhece quem é essa pessoa. Então, eu vou pegar e vou colocar o ID da chave lá para mim. Só que quando a gente está trabalhando com reconhecimento facial, talvez os chineses não falem isso, né? Porque eles têm um sistema muito mais avançado do que está público por aí, né? Mas pode retornar mais de uma pessoa, né? Muitos sistemas se confundem com a foto quando tem óculos. Então fica um pouco difícil, né? Então para você falar assim, pô, você pode retornar para mim, mano? Se eu tiver 10 candidatos aí para essa foto, me retorna que eu tomo a decisão interna de quem eu vou escolher para esse cara. Então eu vou lá e vou dar um "send", né, mano? Ô, oh, acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, só tem que colocar um outro tipo né, de grupo de pessoas. Né? Isso é uma sacada até legal. Né? Se eu estou na campus party, né, pô, eu posso ter vários contextos. Um estádio de futebol, eu tenho uma campus party, eu tenho outro contexto. Mas eu não quero que, por exemplo, ele olhe na minha base lá do estádio de futebol quando eu estiver na campus party, porque provavelmente as pessoas não são a mesma, né? Então, eu vou gastar processamento à toa. Então, aqui a gente consegue criar um grupo de pessoas para a gente poder fazer o processamento somente em cima desse grupo. Ai, o negócio é alto nível, né, mano? Oh. Vou dar um send agora. E olha, mano, rodou em um segundo, né, mano? E aí agora ele retornou e falou, putz, eu tenho dois candidatos, mano. Não sei muito bem quem são esses candidatos, mas eu tô confiante em 50% que pode ser um dos dois, né? Não ajudou em nada, né, mano? 50% é um ou outro, né? Mas eu fiz esse teste, no final é a mesma pessoa, mas eu queria fazer o teste pra ver o que dá, né? Vou pegar esse ID que ele retornou pra mim. E agora, eu quero saber quem é a pessoa dona desse ID. Então, com esse ID, eu vou rodar agora em um outro site. Mesmo esquema, mano. Passa a chave, passa o grupo. Então, já vou colocar aqui que é aquele default group. Porque eu já estou passando todo mundo. Vou passar aquele ID que veio da pessoa. E vou passar uma chave de API, né? Que é a minha chave que eu já tinha gerado. E vou colocar aqui, né? E ele vem, dou um send lá. E ele me retornou o um nome, né, mano? Então, já retornou o um nome. Então, pô, com três cliques, a gente já conseguiu identificar quem é a face, quem é a pessoa e retornar o nome dela, né? Pô, mas o objetivo é a gente fazer isso programando, né? Mas, pô, se não quisesse programar, daria pra fazer tudo isso pelos painéis e fazer testes, né? Então, pô, pra fazer isso aqui no passado, mano, era anos e anos de programação, de estudo, né? Agora a gente tem APIs que a gente pode trabalhar e a gente pode até se surpreender com muita coisa que entrega, né? Então... O negócio é alto nível, mano. Então, beleza. entendemos como é que funcionou. Cheguei nesse ponto e falei, beleza, mano. Já tem uma API lá. Já tem alguma coisa que eu posso usar. Já posso fazer a primeira entrega, né? Então, a primeira entrega na Campus Party era sair tirando foto das pessoas, sem elas verem, né, mano? Pra falar que era mágica. Anotava o nome delas. E eu falava, bom, mano. Tô desenvolvendo um sistema muito avançado aqui, mano. Cara de nerd, né? "Ô, oh, avançadão aqui. Vem aqui, deixa eu ver se o sistema te identifica, né? Na hora que eu passava a foto, a pessoa, nossa, me identificou, né, mano? Então... O objetivo é cadastrar todas as fotos e aí você consegue fazer o um mapeamento de um para um para poder entender. E aí a nuvem se vira, né, mano? A nuvem vai te falar o que é cada um dos serviços, né? Só que quando a gente está falando de nuvem, né? Quando a gente está falando de processar alguma coisa em casa, nem sempre é o que parece. Nem sempre é exatamente a solução que a gente quer, né? Pô, a gente está usando a internet, né, mano? Aqui a internet é boa, mas na minha casa talvez não seja boa para fazer o upload de, um, de uma foto de 4K, né? E aí, a gente pensa numa parada que pode dar um fail, né? Imagina que você tá lá com o seu amor, né, mano? Você chega lá e fala, Ô, reconhece a foto dela, né, pá? Aí, reconheceu, tá processando na nuvem, a internet tá meio lerda. Aí, você já foi pra outro cômodo, mano. Aí, o robô na sala, olá, tal pessoa, seja bem-vinda. Aí, dá medo, né, mano? Aí, perde um pouquinho da graça. Então, tem que ser mais rápido para dar tempo da pessoa entrar pela porta, ela olhar a sala e o negocinho piscar e falar com você, né? Então, aí, a gente vai pensando em mais modos de fazer. Então, eu falei assim, beleza, o, na nuvem, o pronto funciona, mas eu teria que pensar em outros modos, né? Em alguns dos desafios que a gente encontra para poder processar isso. Então, eu falei assim, cara, a minha internet não é das boas, né, mano? A internet, por mais que seja São Paulo, a internet não é tão boa assim, mas eu teria que pensar em outros modos de resolver esse desafio, né? O primeiro de todos era a velocidade da internet. A gente viu que, pô, são três requests, três... Oh, aí sim, ó. Três pontos diferentes para retornar uma pessoa, né? se eu tentasse fazer isso em massa, né, num estádio de futebol ou realmente fazer um credenciamento de um evento, não ia rolar, né, mano, ia ter muita requisição e não ia dar muito certo, né. O outro desafio que eu tive foi pensar as novas pessoas que vinham na minha casa, né, porque até então cadastrei todo mundo, sou mágico, mas chegou alguma pessoa que não está no meu script, não tá lá, ele vai se perder e ele não vai encontrar. Então, começa a pensar e falar, putz, eu acho que o, o automático lá não vai funcionar tão legal, né? Tem que pensar numa outra forma, né? E aí eu fiz algumas gambiarras, né, pra poder fazer isso. Então, consegui desenvolver alguns algoritmos para entender quem é que estava lá dentro. E pra me poder selecionar, então eu falava assim, ó, oh, você eu não sei quem é, mas eu sei quantas pessoas eu não encontrei. E eu retorno e só falo, ó, oh, pede para ela se identificar, cadastrar o nome e poder fazer, né? Mas esse não é a gambiarra que eu mais me orgulho, né, mano? Tem uma gambiarra que eu me orgulho mais, né? Pô, quem é a ferramenta de texto para fala melhor que a gente tem, né, mano? A gente tem o um Google Tradutor, né, mano? Então, o que eu pensei, né, mano? Eu tenho o meu robô lá, o meu robô recebe a informação lá do Azure, né, lá na Microsoft, podia ser a AWS, podia ser qualquer outra, recebi essa informação, eu vou bater lá no Google Tradutor, né, mano? Vou retornar no Google Tradutor, e ele tem um método lá, mano, que ele fala assim, ó, me envolta o arquivo, né, me volta o arquivo de áudio pra mim. Então, peguei esse arquivo de áudio, joguei em uma pasta local, transformei ele em MP3, mano. Oh, MP3 em 2009, mano. O negócio funciona ainda. Depois disso, eu mandei para o robô e deu um play, né, mano. E está lindo de grátis, né, mano. Tá tudo no Google Tradutor e consegui trazer e falar para ele falar. Ficou meio robótico, né, mano, mas esse era o objetivo até então, né. Então, vamos ver os próximos passos, né. Então, para entender isso, vamos ver na prática como é que isso funcionaria, né. Então, eu cadastrei algumas pessoas e algumas pessoas não. Mas vamos ver na prática como é que isso funcionaria, né? Então, eu criei uma outra demonstração. Vou pegar aqui pra gente ver. Só pra gente entender o que eu tô tentando fazer, né? Então, vou pegar esse primeiro aqui, que é a Largata, né? Então, essa foto eu não tinha cadastrado, eu cadastrei uma série de outras fotos dela e o sistema tem que reconhecer e falar alguma coisa pra gente. Então, vamos tentar rodar esse cara aí, né, mano? Então, beleza. Vou rodar lá então, mano. Vamos ver se ele faz algum som aí. Então tá fazendo o piloto de Lapo Azul e identificou as faces. Olá, Laguerta. Seja bem-vinda de volta. Oh, isso aqui em casa dá um outro nível, né, mano? Oh, e tem um negócio da hora também, mano. Que aí eu falo que é o dom de criar um robô, né? Olha que maluco, mano. Isso aqui minha mãe riu, mano. Não sei se vocês vão rir também, né? Oh, mas vou só falar de outra pessoa antes, né, mano? Pô, toda essa apresentação aqui, mano, não, os caras falaram pra mim, traz um PDF aí. Eu falei, ih, mano, PDF, já criei uma demo aqui, mano. Os caras, mano, deram o maior aparato. E esse cara aqui foi o cara que mais me ajudou, né, mano. O cara falou, mano, vamos lá atrás. Aí eu falei assim, vamos ver se minha inteligência artificial reconhece esse cara, né. Vamos ver então. Vou descomentar esse código e vamos ver o que acontece, né, mano. Pra quem não sabe, é o Marcão, né, mano. Tá, tá ali do lado também. Se quiser autógrafo, é só ir ali do lado. E, ó, vou rodar, então, com o algoritmo desse cara, né? Então, só vou rodar o arquivo Node lá. Vai fazer a mesma coisa, né? Vai identificar a face, vai fazer o upload pro Azure Desculpe, e vai Desculpe, ficar... não entendi essa cara feia. Tente novamente. Ih, mano, não entendeu esse cara, né, mano? Então, a cara não é tão bonita pra nossa inteligência artificial, né? Só que aí você pensa em uma outra coisa, né? Pô, se eu posso comandar as palavras, eu posso ser chamado como eu realmente quero, né? Então, vamos ver, né? Eu vou pegar esse caso aqui. Que é um caso um pouquinho mais complexo, né? Imagina que uma das pessoas que entrou na sua casa, ela, você sabe quem é, mas as outras você não sabe. Então, você teria que ter uma forma de falar para eles se identificarem ou retornar algum valor para você. Então, vou rodar aqui. Deixa eu só salvar. E vou rodar de novo, né? Então, vamos ver, então. Olá, Laguerta. Seja bem-vinda de volta. Mestre, três pessoas não foram reconhecidas. Peça para elas se identificarem individualmente. Maluco, chamar-me de mestre na minha casa é outro nível, né, mano? E tudo isso aqui é muito fácil, né, mano? Conseguiu identificar as faces e aí é só programar, né, mano? No fim, as APIs fizeram tudo pra gente. Então, realmente, o negócio é poderoso, mano. Dá pra fazer muita coisa realmente bacana com tudo isso, né? Então, beleza. Resolvemos vários dos problemas que a gente tinha. Conseguimos dividir as pessoas, conseguimos fazer tocar som lá dentro. Se quisesse manipular a Netflix, o iFood dava para fazer também. Tudo a partir do seu robô, né? E eu pensei, beleza, mano. Agora que eu tenho o meu mínimo ali para zoar alguém, né? para fazer uma brincadeira, vou pensar em melhorar o que eu já tinha. O meu primeiro ponto de melhora era a velocidade de identificação. Né? Tentar fazer com que eu processasse localmente, Tentar ver se eu não tenho local, se não tiver local, aí eu bato na nuvem para trazer mais rápido. Isso eu ia ganhar uma performance muito bacana, né? E teve outro ponto também, né? Já fala, mano. A gente vai usar o OpenCV, né? Que é uma biblioteca de computação visual, também open source, tá no GitHub, está em todas as linguagens possíveis e imagináveis. E esse cara me ajudou a fazer muita coisa bacana, né? E é aí que é a hora que vocês vão ter umas ideias agora, né, mano? Dá pra pegar alguns movimentos da mão, né, mano? Dá para pegar o dedo, né? Então imagina, você faz uma arminha, atira, sai alguma coisa no jogo, né, cara? Ou melhor, né, você dá um tchauzinho, ele manda um beijo, pô, mano, vai só da criatividade para tentar criar essas coisas, né? Então, essas demos foram extraídas do site mesmo, do OpenCV. Se quiser dar uma olhada, os, os, os links estão no final da apresentação. E, mano, isso aqui que é alto nível, né, mano? Você consegue traquear movimentos, pegar objetos em movimento e pegar qual a informação, entender. E mapear essas informações, então, pô, placa de carro, é bem fácil de pegar a CopenCV, já tá pronto lá, quebrar captcha, né, mano? Tem muita gente fazendo quebra de captcha com essa biblioteca também. Só que trazendo pro meu contexto, o que eu vi de mais legal, era a manipulação de vídeo, né, cara? Ele te dá um score de quanto ele se parece com uma pessoa. Isso aqui tá rodando local, cara. Eu processo tudo local, tenho uma base na minha máquina, vou tentando, se eu não achar, aí eu caio pra nuvem e tento ver, então... É muito poderoso, né, mano? Dá para pegar, dá para mapear com os nomes e fazer tudo isso com o OpenCV. Só que nem tudo são flores, né, mano? Eu tive alguns problemas, inclusive estou com alguns problemas né, com o OpenCV. É uma biblioteca genérica e, teoricamente, é para funcionar em tudo, né? Então, o que, que funciona teoricamente em tudo? É o C++, né? É a linguagem de baixo nível. Então, você vai trabalhar com Python, ele vai converter a biblioteca para C++ no final e vai rodar na sua máquina em outra linguagem. No JavaScript é a mesma coisa, então dependendo da arquitetura que você tiver de projeto, pode dar problema ou pode não estar implementada. Né? Então, vamos ver então. Né? O primeiro que eu tive é a instalação. Então, a instalação desse cara na minha máquina demorou quase uma hora para compilar todas as bibliotecas e falar. Falei, mas pô, vou fazer uma vez, beleza. Aí eu fui restaurar os pacotes, deu pau de novo. Né? Então, tive que esperar mais uma hora. Fui montar a apresentação para cá, espera mais uma hora. Né? Então, o primeiro passo é ser paciente. Mano. Pensa o que, que você vai fazer e tenta analisar como é que você vai fazer para poder trabalhar com tudo isso, né? E o suporte, né? A biblioteca do Node.js é mantida por um único cara. Esse cara, ele ajuda, tem várias pessoas dando o suporte para ele, né? Mas quem toma as decisões é só ele. Então, você tem que esperar a boa vontade dele para poder te responder. E isso deu um pouco de trabalho para mim para pensar como é que eu ia fazer essas coisas, como é que eu poderia melhorar a minha performance dentro desse projeto, né? Mas isso não foi nada impeditivo. No pior dos casos, eu jogava para o Azure, no pior dos casos, eu jogava para a nuvem e processaria tudo isso. Mano. E aí, começou também com o autoprocessamento. Né? Então, isso foi bem complicado. Né? Imagina que a gente tem 5 mil pessoas aqui. Né, para eu poder fazer com o OpenCV, eu tinha que processar esses caras na minha máquina, jogar essas pessoas na minha máquina, calcular em cima dele e aí só assim eu ia para a nuvem. Então, o custo disso para mim foi muito alto. Né? A minha máquina não era tão boa para processar isso. E realmente deu bastante problema. E eu falei, não, mano, beleza. Cinco segundos não é mais nada para mim. Deixa processar tudo na nuvem. Porque realmente demorava. Né? Falei, ah, beleza, mano. Não preciso processar tudo mesmo. Não tenho tantas pessoas. Não tenho tantos amigos assim, né? Então, eu consigo fazer, né? Então, tem que fazer o carregamento local. Tem que processar tudo local. E tem que guardar essa informação em algum lugar, né? Então, o melhor dos mundos foi. Pega o OpenCV e pega o Microsoft lá. O Microsoft ele retorna pra gente aonde que está as faces, né? Então, pelo estudo que eu estava fazendo, para identificar onde são os quadradinhos, a Microsoft demorava um pouquinho mais do que retornar para mim quem era aquela pessoa. Imagino que ela deve ter algum sistema interno para poder verificar se aqueles quadradinhos já existem lá ou não. Então, esse cara foi o que fez eu mais legal, né? Então, eu mexia a cabeça, o quadrado me seguia, já retornava o quadradinho para mim e fazia, né? Só que é uma coisa que ninguém te fala, né? Quando você está trabalhando com um vídeo, você vai colocar um quadradinho, você se mexe, beleza, né? Mas como é que você sabe quando você tem que mandar a foto para a nuvem? Como é que você sabe quando você vai tirar realmente e processar e não deixar processar duas vezes, né? Porque você está recebendo em tempo real, né? Então, o que, que eu fiz, né? Um outro workaround, né? O cara entrou na minha porta, né? A pessoa entrou na minha porta, eu identifico o movimento, eu dou uma espera de um segundo, que é o tempo dela levantar a perna, e eu tiro a foto. Aí eu tiro a foto e mando para a nuvem, né, mano? Mano, eu fico pensando, né, cara? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, mas isso foi o que resolveu o meu problema e eu consegui identificar as pessoas para poder fazer tudo isso, né? Então o negócio ficou bem bacana, né? Eu pensei, pô, agora eu tô pronto para fazer a parada e eu quero fazer uma parada séria e divertida, né? E eu pensei, mano, se eu quisesse comprar um Google Assistente ou um Alexa ou qualquer outro, pô, beleza, seria legal, mas não ia ter o mesmo valor, né? Não ia ser o negócio que eu criei. Né? Mas o no nome dessa palestra... São todas essas tecnologias, mais a lata de cerveja, né, mano? Que é a cereja do bolo, né, mano? Que até a galera tava brincando, né, mano? O bom é que se você errar com a lata de cerveja, é só tomar outra, né, mano? Oh. Então, aqui eu tenho o LED, né? É uma coisa bem boba ainda, né? A gente vai tentar mostrar funcionando. Acabou de levar uma queda ali, nem sei se vai funcionar mais, mano. Tô desesperado, mas a gente já vê. Mas eu tenho um computadorzinho pequeno atrás, né? Então, o ponto é, o custo-benefício disso... É muito legal. Então, pô, 200 reais eu comprei a, a plaquinha ali, porque eu comprei no Brasil, se comprasse fora do Brasil seria mais barato ainda. Eu tenho uma lata de cerveja, né, que um amigo meu cortou, porque nem isso eu sabia fazer, e aí eu só pluguei ela, essas fitas de LED, nas entradas da própria Raspberry e eu consegui fazer funcionar, né. Então, algumas bibliotecas já vem pronta e a gente consegue funcionar. Né? E aí eu vou falar pra vocês, né. Quem, quem, quem nunca mexeu com hardware aqui, só para saber. Oh, beleza A gente vai trabalhando com hardware e a gente trabalha com software. Né? Nesse projeto eu tive que aprender o que, que era o OpenCV, tive que aprender com o Microsoft eu vou fazer uma pergunta. Né? Qual que foi a ferramenta que você acha que foi mais difícil para me aprender? O oh, Microsoft, as APIs da Microsoft. Né? Qual que você acha que foi a mais difícil para me aprender? Oh, pode chutar qualquer coisa, mano. Aprender a mexer no teclado. Cara, eu vou falar pra vocês. Algumas pessoas vão me olhar como idiota. Opa! Só uns spoilers aí. Eu vou falar pra vocês, mas foi muito engraçado isso que aconteceu comigo, né? Foi algo que realmente foi dificuldade pra mim. Foi algo bem diferente que eu tive que fazer. Mas foi trabalhar com LED, mano. A parte de ligar o LED foi o que eu mais sofri em todo o projeto. Pra ligar o LED, tem três entradas. Cada uma das entradas na documentação tá assim, ó. Entrada 1, um, 2 e 3. Falei, eu posso fazer isso, né? Pluguei na 1, um, 2 e 3, mas não ligou, mano. Falei, queimei o negócio. Demorou 3 meses para chegar, queimei. Aí, beleza. Fui tentar, chamei um amigo, o um amigo foi lá, plugou, no mesmo lugar que eu pluguei e funcionou. Falei, mas não é possível que é comigo. Aí, eu fui tentar de novo e aí eu descobri que, lendo a documentação, cada um dos pinos, ele se chama GPIO, né? E tem lugares que ele nomeia esse GPIO e tem os lugares que ele nomeia a sua porta. Só que o GPIO 1 é diferente do PIN 1. E ninguém me falou isso. Então, eu fiquei lá apanhando e eu demorei pelo menos duas semanas para ligar o LED, mano. Todo o sistema pronto. Eu já tava desistindo do LED, já, mano. Então, bora ver se tá funcionando isso aqui, né, mano? Vou tentar dar uma olhada assim. Se não quebrou nada, né? Deu uma reiniciada aqui pra ver se tá funcionando. Então, esse aqui é o brinquedo. Daqui a pouco eu puxo na câmera aqui pra gente ver. Estou acessando todo mundo via rede, né? então está todo mundo dentro da mesma rede. Oh, as pessoas animadas. Mano. E vamos ver se a câmera está funcionando. Né? Então, ó, aparentemente a câmera deu um probleminha. Oh, obrigado. Então, ó, aparentemente a câmera não deu certo. Mano. Pô, mano, aí... Aí ficou triste, aí ficou triste. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa. Pô, mano, é... O ruim de trabalhar com IoT, né, trabalhar com essas coisas, é que uma queda não dura igual igual PC, né, mano. No PC é só reiniciar e funcionar, meu. Mano. Vou, vou tentar reiniciar de novo, mano, só pra gente ver se, se vai funfar. No pior dos casos, eu testo de outra forma, né, mano? Eu mostro como é que está tudo funcionando, né? Mas é bem legal, né, cara? O negócio é bem simples de trabalhar, é bem barato também e a gente tem poder, poder, um poder computacional de um celular, né? Deixa eu só puxar uma câmera aqui. Como que é o nome da Khan? Espera aí. Vou pegar a Khan... Como é que era o nome da câmera? Aqui, ó, FaceTime. Então, ó, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais. Só pra gente ver, né? Então, aqui eu tenho o computadorzinho, né? Ele tem uma câmera na frente que acabou de parar de funcionar, né? Tô reiniciando pra ver. E aqui é ele, né, mano? Então, mano, o negócio é bem underground, né? Tá tudo solto aqui os fios aí, que Porque eu realmente não manjo de hardware, né, mano? Eu fui pegando... Fui aprendendo e foi algumas pessoas me ajudando para poder fazer, né? E aí essa câmera é um módulo que ele é preso numa coisinha bem pequenininha aqui atrás, né? Vamos ver se vai funcionar agora, mano. Mas é bem legal, né, mano? E o apelo é, velho, tenta fazer na sua casa, né, mano? Tenta fazer mais coisas, nem que seja com drone, com qualquer outra coisa. Mas fazer programação ser divertida, né? A gente vê muito exemplo na internet, pô, como é que cria um sistema mais rápido, né, mano? Pô, 0.1 milissegundo para 0.2 milissegundo, talvez não faça tanto sentido em, no seu projeto, né, cara? No seu projeto pessoal. Mas, pô, fazer a sua casa falar, né, mano? Falar para sua casa, fazer umas piadas para você quando você estiver triste, é um apelo bem bacana, né? Vamos ver se vai funcionar agora. Pô, mano, acho que quebramos a câmera na queda aqui, mano. Ah, beleza, vamos fazer um, um outro teste agora, mano. Vamos ligar o LED, pelo menos, né, mano? A gente liga o LED e eu pego alguém que já estaria aqui, né? Opa! Ah, dá pra fazer uma gambi. Já sei o que a gente faz. O que, que eu tô fazendo, né? Agora, agora eu pensei em dá pra fazer uma gambiarra legal aqui, mano. Tudo que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com uma arquitetura voltada a eventos, né? Então, tudo que acontece aqui reflete na nuvem, desce para mim e eu consigo manipular. Então, o que, que eu vou tentar fazer, né? Como pelo minha, pela minha câmera não está funcionando no local, eu consigo pegar pelo meu Mac, eu reconheço a minha face ou de algumas pessoas, a gente manda para a nuvem e a gente consegue fazer a Raspberry piscar e ver se traz valor para gente, né? Então, vamos ver se isso funciona, né? Aí, vai ser da hora, mano. Vamos ver. Então, vou voltar para aquele código maroto que eu tinha. E vou pegar aqui o código da câmera, né, mano? Então, beleza. Então, vou pegar o código da câmera. Deixa eu ver, só ver se eu esqueci alguma coisa. Aparentemente, está certinho. Então, qual que é a ideia? Ele vai tirar a foto, vai mandar... Pra, pra nuvem, vai tirar foto do meu computador e vai acender o LED, né? Essa é a ideia, né? Então, beleza. Vou entrar aqui e vou rodar de novo, né? Então, vamos ver, ó. Ligou a câmera. Tá mandando lá para pra Zuri. Olá, Eric Endel. Seja bem-vinda de volta. Aí é outro nível. E o LED acendeu, que vocês não olharam, né, mano? Oh, agora eu quero três voluntários, mano. Três voluntários. Ó, oh. Eu vou pegar o pessoal do fundo, né? o pessoal da frente tá, tá passando bastante. Então pode vir você. Ó, vamos ver, quem... vamos ver o pessoal do fundo, né, mano? Pode subir, pode subir. Ó, pode vir você também. E vem você também, ó. Agora vamos vamo ver se tá funcionando mesmo, né? Porque na minha cara pode estar tá manjado, né? Então, ó. Vamos fazer o seguinte, né? É, pode vir você primeiro. Pode... Continuar não tirei do LinkedIn, né, mano? Então, ó, vou mandar rodar e vamos ver se ele vai conseguir achar, né? Então, vou rodar, a luz vai acender verde aqui, ó. Então, ó, tá pegando lá, tá fazendo upload com Azuri. Desculpe, não reconheço essa cara feia, tente novamente. Vamos tentar mais um, então. Então, palmas pra ele, palmas pra ele, mano. Vamos tentar o próximo. Vamos ver agora, né, mano? Será que vai, mano? Ó, vai ficar verde aqui. Desculpe, não reconheço essa cara feia. Tente novamente. Agora, se na terceira não der, vai ficar feio, né, mano? Vamos tentar a terceira, então. Ué, só peguei lá da PE do campuseiro lá, né, mano? Vocês não atualizam suas fotos na API do vai ficar difícil, né, mano? Então, vamos pegar e vamos testar agora, né? Então, vou mandar. E vamos ver o que acontece, né? Olá, Dayana. Seja bem-vinda de volta. Aê! Palmas para Muito obrigado. Agora, eu não sei vocês, mano, mas se eu tô tentando conquistar a namoradinha e na minha casa está falando o nome dela, eu acho que eu tenho uma chance, mano. Ou não, né? Ela vai falar, pô, você está me gravando, né? Mas, pô, é uns negócios muito divertidos. O meu apelo é, cara, vamos tentar fazer coisas mais divertidas para a gente poder trabalhar, né? Então, o que eu falo, mano? Funciona. Tá na net, a gente viu o LED acendendo, né, mano? Que pra mim é o meu maior mérito, mano. Porque foi a coisa mais difícil que eu consegui funcionar. E dá pra fazer tudo isso com um custo-benefício muito baixo, né? Então, vamos pensar o que são os pontos que a gente tá hoje, né? É misturar diversão com o trabalho e fazer isso dinheiro, né? Então, tudo isso que a gente tá aprendendo, a gente aprende programação avançada, a gente aprende arquitetura avançada para fazer uma brincadeira e a gente ganha muito skill com isso, né? E, pô, a gente sai da área de conforto, né, mano? Fui cair pro hardware, a primeira coisa. Mano, você não vai me dar choque, mano? Eu não vou queimar isso aqui, né, mano? Vocês ri, mas é difícil. Quando tentar, a gente pode falar. Beleza, mano? Então, tem bastante coisa bacana que a gente pode ver. Esse site, mano, eu criei lá. Se vocês quiserem dar uma olhada, todos os conteúdos que eu tô publicando, estão lá também, alguns lugares ao redor do mundo que a gente tá indo. Os links também vão estar no final. Mas, muito obrigado a todos vocês, mano. Valeu de verdade, mano. E, pô, mano, se quiser falar que tá uma bosta, mano, fala lá no Twitter também, que mais pessoas veem, né, mano, essa ideia. Se tiver dúvida, vamos jogar lá também, porque as pessoas conseguem se discutir, conseguem ver tudo. Aqui tem um barcode também, eu acho que a atualização que tá online, eu tive um problema de sincronia, não está com a versão mais atualizada, mas conseguem olhar em todos esses links, beleza? Então, mano, muito obrigado novamente, valeu! Pode ser? Alguém tem alguma dúvida, mano? Tem, tem espaço para dois minutos de pergunta aí, mano? Alguém tem alguma dúvida? Oi. Ah, é. Oh, o cara foi esperto, né, mano? Como é que a foto dela apareceu lá e dos outros caras não aparecer? A gente tirou foto antes pra poder subir, né, mano? Oh, tinha que fazer funcionar de alguma forma, né? Mas essa é a ideia. Cole de alguma base de informações e joga no ar. Então, a gente vai tentar fazer isso com o um evento, né? Só que não sei se vocês sabem, mas a gente não pode pegar foto de vocês sem o seu consentimento, né? Na teoria, né? Então, a ideia... É, porque tem muita empresa que faz, né? Então, a ideia é, pô, vai lá, pega as informações, ou você vai abrir o um formulário de evento, faz as pessoas colocarem uma foto que ela mais gosta, e aí você consegue fazer um credenciamento só com isso aqui, né? E outra coisa, né? Se tiver trabalhando com isso aqui, mano, não precisa ser perfeito, cara. Às vezes, não vai reconhecer a pessoa por causa de óculos, por causa do cabelo, mas faz uma graça, né? Coloca um chapéu na pessoa, faz ela dançar, mas o objetivo é não perder a graça mesmo, né, mano. Tem mais alguma dúvida? Dúvida, dúvida? Bom, então é isso, mano. Se tiver alguma dúvida, pode chamar lá também, mano. Dá uns, uns ping nas páginas. E muito obrigado de novo, né, mano. Valeu.